meu sonho é que houvesse um dia justiça nesse negócio bem aí, do que a gente passou. Porque aí, se houver justiça, aí os que já fizeram esse tipo de coisa com um, o um trabalhador, os que já fizeram não vão querer fazer mais e, e os que ainda não fizeram vão pensar duas vezes para eles fazer isso aí. Se não tiver justiça, não, não, não tem organização, né? De era preso, porque o ser humano, a gente, não é animal, não. Não existe animal, mas gente é gente, não é animal. Então, no caso do, no, dessa que eles fizeram, ele não devia estar solto.